Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estamos aqui em mais uma lenda nova Fazendo mais uma exploração, trazendo aí pra vocês Estou aqui de frente com uma casa aqui ó, muito sinistra, muito assustadora E foi -me passado que essa casa aqui, ela é muito assombrada Hoje a gente vai fazer a exploração, vamos tentar entrar dentro dessa casa O que foi nos passado é que morava um senhorzinho aqui nessa casa Dizem que ele era um cara muito ruim Ele não tinha muita amizade ele era bem ruim mesmo. E dizem que ele passou mal um, um certo dia e faleceu dentro da casa. E dizem que o espírito dele, o fantasma dele, assombra essa casa. Hoje a gente vai entrar dentro dela, vamos fazer o reconhecimento. Para a gente estar voltando um dia de madrugada e fazer a investigação sobrenatural. E ver se realmente a casa é assombrada. Mas só destaque de do lado de fora, dá para ver que a casa é muito sinistra e muito assustadora. Alguns vizinhos daqui de perto dizem que já viu ele é, dentro da casa, passando pela janela, o espírito dele diz que a casa realmente é muito assombrada. Então, galera, vamos para dentro dessa casa, vamos ver como que ela é, ver se ela está aberta, porque parece que aqui, ó, tem um vitor ali, ah, tá aberto, ó. Só para vocês ter noção, galera, a casa por fora é essa daqui, ó. Tem até uma cadeira, alguma coisa ali que a gente já vamos ver, e a porta tá ali, ó. Nós Vamos ter que tentar entrar por ela. Então eu peço pra você se inscrever no canal, deixar o like. E se você tiver alguma lenda aqui no Paraná, manda no meu Instagram. Meu Instagram tá aí na descrição. Vai lá e me segue também. E é isso aí, galera. Então bora pra mais uma exploração. E aí, pessoal. Estamos aqui em mais uma casa. Cara, olha isso aqui. Que cadeira sinistra, cara. Vamos ver se essa casa tá aberta, né? Aqui é um banheiro. Que foi anos passado aqui um senhor. Faleceu aqui nessa casa, hein, pessoal. Ele morava sozinho aqui. Tá caindo, né, cara? Licença. Uso. Caraca, pessoal. Um quarto para estar uma cama aqui, galera. Cheio de morcego, galera Tem uns negócios aqui Cara, os morcegos estão tá... Brussados, cara o que será que é isso aí, cara? essa porta que casa assustadora gente P.S. parece moto. Opa. Fiz barulho aqui. Estranho, caramba. Parece que tinha outra porta ali. Ó. Pessoal, dizem que esse senhor aparece aqui nessa casa. É, pessoal que, que é vizinho daqui de perto, disse que já viu ele várias vezes. E ninguém é, quis morar nessa casa depois que ele faleceu. Porque dizem que ele era um cara muito ruim. E provavelmente ele devia ser apegado aqui nessa casa. Por isso que ele é a sombra do local. Será que essas coisas aqui, hein, cara? Tá. Tipo uma máquina. Na hora eu achei que era um fogão, mas é uma máquina, não sei do que, que serve aqui, do que é. Essa porta, galera, aí é, pessoal. Essa porta se tem alguma coisa. Galera, é casa sinistra, hein? Ó. Só pra vocês terem noção. Caramba, cara. Essa casa aqui é muito sinistra. Assustador. Nossa, cara, ela tem, tem embaixo aqui. Cara, credo mano, que medo! Só parece alguma coisa saindo de baixo, da, daí de baixo, cara. Credo. Cara. Bom galera, aqui ó, é do outro lado da casa e a gente vai dar uma olhada aqui Ó, o visitor também tá quebrado Casa assustadora galera E aqui é a frente da casa pessoal, a casa é essa, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, vou estar voltando à noite para poder investigar, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, até a próxima, tamo junto, é nóis, falou e fui!